Streets of Rage foi um briga de rua icônico de Mega Drive. Numa época em que os melhores jogos não estavam nos consoles domésticos, e sim nos arcades, a Sega fez um inverso. Em vez de usar toda a capacidade de uma placa de arcade para fazer um beating up, e depois portar para um console doméstico ela focou em fazer um game que tivesse tudo que há de melhor no fliperama, mais para um console caseiro, o Mega Drive e olha que estamos falando da SEGA, uma empresa que sempre foi sinônimo de arcade mas você já se perguntou, o que as revistas de videogame pelo mundo falavam sobre Streets of Rage na época. Isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Nós vamos dar uma volta pelo mundo e ver se elas acertaram ou não. Então, bora! A revista Game Pro dos Estados Unidos de 1991, que tinha na capa o quarteto de Star Wars, Leia, Luke Skywalker, Han Solo e o vilão Darth Vader, trazia apenas uma pequena nota de Street of Rage. A matéria era escrita por Dr. Dave, e já dava o cartão de visita, dizendo que o game era produzido pelos mesmos criadores de Alien Storm e Golden Axe. Ressaltava o capricho do game, e que poderia se escolher entre três personagens. E o melhor, se poderia jogar em multiplayer de dois jogadores. E ainda dizia, se você gosta de Double Dragon ou Final Fight, tem que jogar Street of Rage. Terminando com notas máximas nos quesitos gráfico, som, jogabilidade, diversão. Só dando uma nota menor no desafio. Essas avaliações com carinha são um show, né? Vocês não acham? A EGM dos Estados Unidos, de julho de 1991, que tinha na capa o Arnaldão Ameaçador de Exterminador do Futuro 2, que é um filmaço, né? Dava página dupla ao jogo, com poucas informações, mas muitas imagens. Dizendo a história do game, destacando a diversidade de jogabilidade de cada personagem, que a diversão tem oito fases e no final enaltecendo a incrível trilha sonora de Uso Koshiro. A Computer e Videogames do Reino Unido, de outubro de 1991, que dava de brinde uma figurinha do Mario que se mexia, fez um review com várias pessoas, cada um falando de um aspecto do jogo, em três páginas. E no final, dava uma nota ao jogo de 93 de 100. Nada mal, hein? A Bip Mega Drive do Japão, de agosto de 1991, tinha uma parte de notas semelhante a Famitsu, em que quatro especialistas dão a sua nota ao jogo. No caso de Streets of Rage ou Barry Knuckle, como é conhecido aqui no Japão, uma pessoa deu nota 6, duas deram nota 8 e uma deu nota 9. A Consoles Plus da França, de setembro de 1991, dá duas páginas para Streets of Rage. Dando foco na animação e nas diferentes características dos personagens. E diz que utilizou muito bem as mecânicas já famosas dos Beating Ups já existentes. E faz uma comparação com Final Fight de Super Nintendo, que só é possível jogar sozinho. Algo que eu achei muito estranho são as notas. A revista dá 65% para apresentação, 74% para os gráficos, 81% para o som, 95% para a jogabilidade e 69% para o fator replay. E dá nota final de 91%. Mas de onde tiraram esse 91%? Pois, se somando todas as notas da revista e dividir por 5, que são os quesitos, dá 76,8%. Vai entender. Acertaram na nota final... Mas erraram nas notas individuais. A EGM de agosto de 1991, que tinha na capa esse guia de compras do Super Nintendo, trazia uma comparação semelhante a Famitsu também, em que quatro especialistas davam notas ao game. E olha aí vocês que são fãs de comparações. Final Fight e Street of Rage ficaram um do lado do outro, Final Fight com nota 7 de 3 pessoas e uma nota 8, enquanto Streets of Rage fica com 4 notas 9. A Hobby Consolas da Espanha de novembro de 1991, outra revista com destaque para o Exterminador do Futuro 2, deu página dupla para Street of Rage primeiro contando o enredo do jogo, depois com uma nota dizendo que Streets of Rage seria sucessor de Double Dragon. E uma segunda página que falava do especial, que tem aquele míssel jogado pelo carro da polícia, que ajuda muito nos momentos tensos. E termina recomendando o game como compra certa. A nota final do game fica em 90, com pontos positivos para música e jogabilidade. E a parte negativa era que não podia jogar de três de uma vez bom vou deixar só registrado aqui essa foi a opinião da revista a joypad da França de outubro de 1991 tinha streets of rage na capa e dava ao game três páginas dando uma ficha completa dos três personagens Excel, Blaze e Adam. A revista tinha muitas imagens do jogo, com artes dos inimigos, explicação dos itens e até uma foto panorâmica da primeira fase. A revista deu a maior nota até então ao jogo, 95%. A SEGA Mega Drive Advanced Game de setembro de 1992 do Reino Unido só deu uma notinha no meio de outros jogos. E deu uma nota até baixa, viu? 79%. A May Machines, do Reino Unido, de setembro de 1991, colocou Streets of Rage em página tripla. Com muitas imagens do game, enredo, ficha técnica dos protagonistas e análise de dois colaboradores. Com uma nota final de 90%. A Megazone, da Austrália, de maio de 1992, fez uma lambança misturando as versões de Mega Drive e Master System, como se fosse um mesmo jogo, sendo que os jogos são bem diferentes. Esse review pisou na bola. A Player One da França, de novembro de 1991, destaca com duas páginas o game, Comparando com grandes sucessos da SEGA. Muito texto na revista. Enfatizando o enredo. A trilha sonora. E colocando como maior defeito do jogo. Segundo a revista. A dificuldade ser muito baixa. Um review até que bem completo. Com uma nota final de 83. As revistas brasileiras. Ainda engatinhavam no Brasil em 1991. Beiravam um amadorismo. Mas mesmo assim. Ainda noticiavam o que vinham de fora. Eu encontrei duas revistas nacionais. Que deram espaço a Streets of Rage. E com curiosidades bem interessantes. A Super Game de agosto de 1991. Dizia. Uma onda de crimes inundou as ruas. Dessa outrora pacata cidade. Mais três ex-policiais. Mestres em diferentes tipos de luta. Se reuniram para acabar com a baderna. Escolha entre Hulk. Wolf e Blaze e vá para o pau. Quem gosta de jogo de luta, vai amar Streets of Rage. São oito fases graficamente chocantes, com trilha sonora de Uso Koshiro e da Team Shinobi. Não é um conjunto punk, são os melhores compositores da SEGA. Como em Altered Beast, dois jogadores podem lutar ao mesmo tempo. Mas Streets of Rage é ainda mais legal. Porque um pode combinar os golpes com o outro. Blaze, por exemplo, dá uma voadora com a ajuda de Wolf. Às vezes você pode contar com a polícia, mas o melhor mesmo é contar com sua própria astúcia. Aí tem outro aviso aqui do lado, meio que na diagonal. Escolha Blaze para velocidade, Wolf para força e Hulk para ter o melhor dos dois. Você vê aí que o Wolf é o Adam, o Hulk o Axel. Essa é uma imagem do beta de Streets of Rage, ainda com os nomes não definitivos. A Ação Games, de outubro de 1991, trouxe apenas uma imagem a mais do game. Mas o destaque mesmo vai para o Streets of Rage com H. A revista dizia, Streets of Rage, esse é um quentíssimo jogo de luta, onde sua habilidade com o joystick será muito exigida, para desferir uma grande variedade de golpes como socos, rasteiras, voadoras, saltos mortais e joelhadas. São três personagens à sua escolha, Wolf, Hulk e Blaze, cada um com suas características e poderes diferentes. Jogando em dupla, é possível fazer com que os lutadores cooperem um com o outro, criando golpes ainda mais duros contra os inimigos. Mas cuidado! Da mesma forma, como os parceiros podem se ajudar, os seus ataques também poderão ferir um ao outro. O objetivo é limpar as ruas de Nova York, que foram tomadas por punks, mutantes e outros criminosos. Game da SEGA. Aí você vê a classificação que o gráfico está no máximo. Som e desafio estão mais abaixo. Diferente de todas as outras reviews e o som é o destaque essas foram as revistas que cobriram o lançamento de streets of rage pelo mundo é bem legal poder recordar a visão que as pessoas tinham da época desse game streets of rage também teve versões para mega drive e game gear e acredite essas duas versões eram bem diferentes uma da outra mas as matérias das revistas dessas versões ficam para outra oportunidade mas eu quero saber de você